Parabéns, filho, estamos orgulhosos pelo título que tu está recebendo de cidadão pernambucano. Sabemos que tu sempre fez tudo por esse estado e estamos orgulhosos pelo reconhecimento de todos. Beijos, te amamos muito, querido. Quando tu vem para cá e fala de Pernambuco, nos conta... A gente nota e vê o quanto tu ama esse Estado. É merecido. Parabéns, filho, que amamos. Beijo. Meu irmão, estamos muito felizes e orgulhosos pelo reconhecimento do teu trabalho dedicado nas últimas décadas ao Estado de Pernambuco. Que tu possas entregar mais e melhores resultados a esse Estado que tão bem te acolheu capacidade, vontade, determinação, tenho certeza que não te faltam. Um abraço bem apertado aqui do Sul e saudades de ti. Oi pessoal, oi papai. É, eu vim aqui falar algumas coisas sobre meu pai, que são muitas, não caberia num vídeo curtinho. Mas já que eu só tenho pouco tempo, eu decidi falar duas coisas principais. E a primeira delas é que ele é o melhor pai do mundo. É o meu exemplo pra tudo. Ele sabe disso porque eu digo todos os dias como sou orgulhosa dele. E a segunda coisa é que se tem uma coisa que ele é, é pernambucano. É, você merece muito esse título, papi. E eu tenho certeza que você vai querer ficar aqui por muito tempo ainda. Um beijo. Te amo. Que alegria falar de Bertolt. Bertolt é um amigo querido que... Cativa essa amizade há uns 30 anos, né? Acho que é isso. Vamos entregar a nossa idade aqui. Recebi Bertotti num carnaval. É... Vim passar o carnaval em Recife, especificamente em Olinda. E Bertotti ficou hospedado na casa de minha irmã, em Piedade. Depois levei Bertotti para conhecer Gaibu e Calhetas. Daí para frente, eu acho que Bertotti começou a amar Pernambuco. Teve uma paixão grande por esse, por esse estado, pelo Recife, e hoje temos esse camarada, gente boa, melhor espécie aqui, tem duas filhas pernambucanas, Bertotti, você é pernambucano, mais do que muitas pessoas. Um beijo, meu amigo. Pois é, estamos hoje aqui, eu estou aqui, e todo mundo, para homenagear você. Na verdade, para te parabenizar né, por esse título que você está recebendo hoje de grande valia e que só faz comprovar e consolidar o que você sempre foi, gaúcho barra pernambucano. Né? Então, para falar de você, meu amigo, é muito fácil, muito fácil. O difícil é falar em tão pouco tempo que a gente tem aqui para falar tão pouco tempo e aí eu preciso resgatar um pouco a história né de quando a gente se conheceu lá em 93 e você se apaixonou logo Pernambuco em 97 resolveu vir morar aqui né e com isso a gente construiu uma família linda linda porque são duas filhas que te amam muito né e são muito orgulhosas por você, não só com elas, como nossa família toda, sua família, minha família, na verdade a nossa família. Né? Então, parabéns, porque desde que eu te conheci, eu sei o quanto era notório né? a sua preocupação com a sociedade, a sua preocupação com a igualdade. Então, esse título é mais que merecido. Parabéns. Falar do meu amigo Bertotti é uma honra, um cara que durante toda a sua formação estudantil foi sempre um líder, agregador e que como secretário do meio ambiente do estado de Pernambuco tem desenvolvido um trabalho marcante, belíssimo e em especial com a relação que tem estabelecido com nossas universidades. Então, é uma alegria para Marcelo Cidadão ter um amigo como Bertotti, para a Universidade Federal Rural do Pernambuco ter um parceiro como secretário Bertotti. Um grande abraço. Tenho acompanhado com muito interesse a carreira de Bertotti, seja como gestor público, como professor e como acadêmico. Na academia, busca conhecimentos que, possam embasar a sua ação na prática. É, todos os trabalhos que eu que acompanhei mostram como ele é, se preocupa em estudar e analisar com profundidade as questões em que se envolve. Fui seu orientador de mestrado e vi como trabalhou com afinco a questão dos parques tecnológicos de Pernambuco, tenho discutido muito com ele os trabalhos na área de meio ambiente e ele realmente tem se aprofundado de uma maneira bastante interessante, é um privilégio para Pernambuco contar com esse novo cidadão, cidadão que confia na ciência, que confia no conhecimento. José Bertotti é um destacado militante oriundo das lutas do movimento estudantil, tendo sido diretor da União Nacional dos Estudantes em duas gestões. Aqui em Pernambuco, professor universitário, tem se destacado à frente da gestão pública, cumprindo importantes tarefas designadas pelo nosso partido. Atualmente é o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, dando importante contribuição ao governo de Paulo Câmara. A camarada Bertotti é um grande construtor de partido em Pernambuco e um excelente exemplo para nossa militância de compromisso com o povo e com a nossa luta pelo socialismo. É por tudo isso merecedor desse título tipo que está recebendo hoje na Assembleia Legislativa de Cidadão Pernambucano. Bertotti sempre foi esse militante especial estudioso, dedicado a compreender a nossa teoria, os nossos fundamentos e em tudo que ele se meteu ele sempre fez com muita dedicação e muita competência. Por isso Bertotti, que você é tão respeitado pelos seus pares, pelos seus colegas, né, pelos secretários, pelo nosso governador, que fez tanta questão que você continuasse na Secretaria, exatamente pelo feito extraordinário que você tem realizado à frente da Secretaria do Meio Ambiente, que é uma temática tão estratégica, uma temática estruturante do mundo e do país, e você tem sido espetacular nesse desafio mais uma vez. Então, as tarefas que eu coloco, você responde e responde à altura. Então, em função dessa agenda eleitoral, não foi possível estar aí presencialmente. Mas tenho certeza que você sempre fará juros e estará à altura dos desafios que lhe coloca. Então, camarada e amigo, firme na luta, um grande beijo! Centenário do Partido Comunista do Brasil, título de cidadão pernambucano o secretário José Bertotti. Feliz iniciativa da deputada Laura Gomes, porque há 33 anos José Bertotti confunde a sua vida com a militância no PC do B e há 24 anos a sua presença em Pernambuco tem sido o exercício da plena cidadania. O PC do é assim: educa seus militantes para a dedicação à causa do povo, à luta pelo socialismo e José Bertotti tem sido um grande exemplo entre nós de dedicação à causa comum. Pernambucano, biólogo e atualmente reitor da Universidade de Pernambuco, eu gostaria primeiro de pedir desculpas a você, Bertotti, pela demora em Pernambuco, tá, estar fazendo essa homenagem e, e, e te dar o título de Estado ao Pernambucano. Por tudo que você fez já no nosso Estado. Desde quando chegou, durante o movimento estudantil, né, das contribuições feitas, depois secretário, e aí eu faço ênfase na Secretaria de Ciência e Tecnologia como secretário executivo, depois secretário, né, em particular, quando eu tive a oportunidade de ser, de ser seu secretário executivo de Ciência e Tecnologia, onde agradeço por tudo que aprendi, e agora na Secretaria do Meio Ambiente do Estado. É, parabéns, obrigado em nome da Universidade de Pernambuco, né, onde você contribuiu muito conosco durante a criação de campos novos, como Arco Verde, é, Serra Talhada, Palmares, dando oportunidade aos pernambucanos e pernambucanas que estão no interior do Estado em poder fazer o um curso superior à Universidade Pública. Parabéns, um forte abraço. Bertotti vem desenvolvendo um trabalho brilhante na frente da SEMAS, no combate ao racismo ambiental, no reconhecimento pela valorização da profissão dos catadores. Ele reconhece e deixa nítido nas ações que, da Secretaria, que a Secretaria vem desenvolvendo, o quanto os catadores são importantes e são os maiores agentes ambientais deste país. Nós também estamos desenvolvendo um projeto onde vamos montar estações de resíduos sólidos, onde vamos valorizar o catador e tratar o catador com a maior dignidade. Então, nada mais justo que na noite de hoje homenagear Bertotti com o título de cidadão pernambucano e que você... Seja pernambucano de fato porque de coração você já é há muito tempo e eu venho aqui lhe parabenizar. Caro amigo Bertotti, infelizmente não estou com você e com os amigos aí nessa noite festiva porque estou aqui na sua terra visitando os canos gaúchos. Infelizmente essa viagem foi marcada antes de eu saber dessa data importantíssima e eu não posso estar aí presente, mas estou muito satisfeito de tê-lo agora como conterrâneo oficialmente. E lhe darei um abraço pessoalmente assim que estiver de volta. Um grande abraço, Bertotti. Boa noite para vocês todos. Amigo Bertotti, quero lhe parabenizar por mais essa conquista. O título de cidadão pernambucano, concedido pela Assembleia Legislativa, é uma honraria destinada a quem defende, exalta e trabalha para o crescimento do nosso Estado. Ao longo de sua trajetória como gestor público, tanto no âmbito municipal quanto no estadual, você tem sido exemplo de profissional dedicado, incansável na promoção de iniciativas que levem benefícios ao nosso povo. Como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, você foi diretamente responsável por políticas públicas transformadoras em defesa da preservação dos nossos recursos naturais. Esse é um título mais que merecido. Pernambuco agradece. Parabéns, Bertotti. Um grande abraço.